mais um videozinho curto aí para quem já tá terminando o trabalho é vamos eu tô supondo então que você já modelou todas as suas peças e já mudou seu tabuleiro e tá pronto para montar uma cena para poder fazer o render final tá como vocês podem observar eu render eu modelei minhas pecinhas aqui em cinco minutos super na correria só para poder fazer esse vídeo tá eu eu não fiz ah, os vídeos da, das peças lá no começo, então eu não tenho elas modeladas aqui em casa. Como o professor Wagner já fez os vídeos dele modelando as peças dele, eu não vou me repetir com esse assunto e vou passar para cá logo. É, o que, que eu quero mostrar nesse arquivo aqui, que vocês podem ver que chama xadreztosco.blend, porque eu modelei muito rapidão. Ah, eu tenho aqui dois conjuntos de peças, ok? Que lindo meu cavalo, olha. É, e o meu tabuleiro. Aqui do lado direito eu tenho uma coleção. Dentro dela eu tenho uma coleção para cada peça, tá vendo? Então vamos supor aqui na coleção do peão eu tenho a malha do peão, essa aqui, ó. No bispo eu tenho a Maria do bispo. Eu tenho aquela pizza que a gente usou para fazer o, o efeito do corte, tá vendo? Tá lá na collection dele. Mas com o, o, o render desligado. Então, lá no meu outro arquivo de montar a cena, eu vou importar essas coleções. Tá? E não as malhas individuais. Dentro da coleção vem tudo. Vem o material. Vem quando tem objetos que estão parentados, né? No caso dessa rainha maluca que eu fiz aqui, ó. Essa bolinha tá parentada nela. As duas estão dentro da coleção dela. É importante isso porque na hora de importar os objetos no Blender, se eles estão dentro de uma coleção, você tem mais flexibilidade para mover eles, etc. Se tiver só objeto solto, pode dar problema. É, então eu tenho uma coleção que tem uma uma cópia de cada uma das minhas peças brancas, uma cópia de cada peça preta. Ah, ela já tem material, está prontinha aqui já. Okay. E o meu tabuleiro também está em uma, esse tabuleiro ele tem é, essa, essa base de madeira e ele tem esse piso que tem a textura do xadrez, as duas dentro dessa mesma coleção. Tá? Obviamente, tudo isso tá com o ponto de origem também certinho. As alturas estão certinhas, tá vendo o meu eixo X aqui, ó? Tá tudo alinhado por ele, para facilitar a minha vida lá na frente. Tá? Tá tudo salvo, eu vou criar então um arquivo novo zerado, sem nada. Ok. Ah. Posso deletar tudo aqui. Ah, presta atenção agora numa coisa. Olha só, quando eu for no file, eu tenho dois comandos diferentes no Blender. Se eu apertar append, ah, tá vendo? Ele vai mostrar aqui: coleção, câmeras, luzes, blá blá blá. Se eu entrar aqui em collection, por exemplo, vamos supor, eu quero pião preto. Append. Tá vendo que eu consigo editar ele? Tá separado, um objeto do outro, eu consigo mexer, editar. O, o BlendMaker copiou esse modelo para dentro, aqui. É, não é isso que eu quero. Quero usar o comando link. Então eu vou importar, por exemplo. O... Deixa eu fazer um teste. Só importar todas as brancas de uma vez. Tá vendo? Tá tudo junto, uma coisa só. Eu não consigo separar. Porque tá linkado. Eu não, não tenho opção quase nenhuma aqui. Tá? Isso evita que eu. É estrague ou atrapalhe qualquer coisa, né? Imagina que eu tivesse um personagem, por exemplo, cheio de cabelo, textura e esqueleto de arma Você não quer, você não quer que qualquer coisinha saia do lugar, sabe? Você quer manter uma coisa que você não vai editar, né, alterar nada. Então, eu vou linkar, por exemplo, só o bispo preto. O bispo branco. Tá lá. A ah, minha pizza tá vindo junto. Depois eu conserto isso, não vou preocupar com isso agora, não. Tá, vamos instalar. Eu consigo mover ele. Ah, mas só isso. Eu consigo rotacionar, por exemplo. consigo até mudar a escala, mas eu não consigo editar. Se eu apertar Edit Mode, não vai acontecer nada. Tá vendo lá? Não tem nada aqui. Não tem opção. É, esse cursor meio gigante que vocês estão vendo, por padrão, ele tem um método de tamanho. Se estiver te incomodando aí, porque a gente vai importar muita peça, né? Aqui do lado direito, ó, você consegue mudar o tamanho dele. Pode pôr aí, o tamanho que você quiser. Pode até mudar o formato, ele pode ser um círculo, pode ser um cone, pode ser... Uma setinha para cada peça, sei lá. Pode escolher aí. Ok. Então, o que, que você vai fazer? Então, tem um bispo branco. Com uma pizza na cabeça. Eu vou apertar Alt D de Duplicate. E o eixo que eu quero. E vou criar uma cópia uma dele. Na hora de importar o peão, eu vou criar oito cópias, por exemplo. Tá. Tudo isso é o mesmo modelo, que eu estou apenas é, clonando. Quer ver? Eu vou dar um... Vamos linkar o tabuleiro de uma vez. Pronto. Agora que eu tô vendo, eu consigo... Posicionar as peças, né? Aí, se você não sabe jogar xadrez... <risos> primeiro você vai puxar o orelha do seu professor de matemática da escola que devia ter te ensinado. E... Olha na internet aí. Eu não lembro. Totalmente de corno. Vamos ver se eu acerto. Se tiver errado, com certeza alguém vai deixar vários comentários muito educados aqui no YouTube, né? Então eu pus o bispo branco, eu vou importar o um cavalo branco. O cavalo tá verdade, pro lado certo. Tá, curiosamente. Cavalo branco. Eu acho que o, o rei e a rainha ficou no meio e aí o bispo é perto deles o cavalo é perto da torre, que eu me lembre. Torre Branca. A torre ficou meio magrinha, né? Mas assim mesmo. Meu design super arrojado. Ah, que... E, rapaz, agora... A rainha e o rei. Eu nunca lembro qual que... Fica de qual lado. Eu acho que... O rei branco vai ficar na casa branca, né? E a rainha que vai. Casa preta. Xadrez sempre foi um jogo. Patriarcal. O rei branco vai ficar na casa branca. Ok. Tá tudo errado, meu. Não sei porquê, mas tudo bem. Vou pôr tudo como flechinhas melhor né? A gente, isso. Deve ter feito isso antes de duplicar, né? Obviamente. Pode correr o vídeo aí um pouquinho. Esse vídeo acho que eu não vou ter tempo de editar ele hoje não. Super na correria para acabar toda essa semana ainda. Tá aqui a flechinha. Gente, tá tudo torto. Engraçado, eu podia jurar que os pontos estavam no lugar certo, eu não sei o que eu errei. Tenho que voltar lá e revisar. Vou ter tempo de fazer isso agora? Bom. Eh é, tá, e finalmente nosso amigo o peãozinho, peão branco, aqui conserta, aqui tá aqui um alt de sete vezes, tô vendo ali. Quatro, cinco, seis, sete copas, ok. Uh... Olha, os materiais estão certinhos já, tá vendo? Foi só linkar que já entrou tudo certinho. É, vou salvar, né, que eu não sou doido. Coloca, sei lá, xadrez render, que aí nesse arquivo vai ficar só as pecinhas. E aí eu vou fazer iluminação, posicionar a câmera e meter o render final. Para as peças pretas é a mesma coisa. Dispo preto. Ah, já sei o que tá acontecendo. Sempre que eu linko alguma coisa, o link vai no, no, onde está o cursor, tá vendo? E aí se o meu objeto original não estava na... alinhado com a origem do mundo, eu, eu mudei eles de lugar para vocês poderem ver todos um do lado do outro, bonitinho. Então agora quando eu tô importando, tá tudo fora. Seria fácil de arrumar isso, mas eu tô com pressa, não, não é sobre isso que eu tô falando hoje, né? Deixei isso para depois. Então tá aqui o meu bispo, vai ficar aqui. Alt D pra duplicar. Cavalo preto. Cavalo preto tá... ...virar pro lado errado, eu acho. Isso. Tá lindo esse cavalo, hein? Meu Deus. Uma maravilha. Obra-prima do design. coisa errada para os alunos, né? Os meus pontos de origem, tudo errado aqui. Absurdo ah, cavalo Pião preto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cópias e finalmente preta vai ficar aqui na casinha branca, é isso. O rei preto vai ficar na casinha preta. Ai, que susto. Estava estranho esse rei. Não importei. Ah, e a torre preta. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. É isso. Tá. Ah, vocês, talvez vão querer pôr mais alguma coisa aí nesse cenário. Ah, talvez botar aí um. Eu recomendo ter pelo menos alguma base embaixo do, do tabuleiro para refletir a luz, tá? Não mais se você estiver usando o que isso aqui é uma luz bem realista, entre aspas. É importante que a luz tenha aonde bater, sabe? É, eu vou fazer essa base bem simplesinha aqui. Vou estudar uma parede só para... Para a luz ter aonde... Refletir alguma coisa, né? Aqui também, talvez... Uf, passou raspando da câmera. Vamos chegar a câmera mais perto. Aqui, ó. Bom, é, e a luz, né? Eu não fiz nenhuma luz ainda. Vou criar uma. Vou criar uma, duas, três. Vou criar uma área em cima. Ah, não, gente. As pecinhas têm luz já, né? Vou tentar fazer sem nada, então. Só pra ver qual é. Salvando sempre, né? Eu fiz assim, só de brincadeira, a, as peças brancas, a, o material delas tem um emission. E as peças pretas, tem, elas têm bastante brilho. A brincadeira é essa. Obviamente, vai ficar muito lento. E isso porque eu não usei transparência, tá? Se eu tivesse usado, eu ia ficar mais lento ainda. É... Bom... Depois a gente pode falar mais sobre luzes e eu vou fazer vídeos mais longos sobre o Cycle e o Eevee, tá? Mas para vocês já ir montando o tabuleiro e começar a testar os renders, acho que com isso aqui já é suficiente. Eu vou dar só mais uma dica antes de ir embora, que é o seguinte. Esse meu material branco, ah, vou vir aqui no shading, eu criei ele de um jeito bem toscão. Ah, eu não vou conseguir mudar o material por aqui não. Deixa eu abrir o outro arquivo, então. xadrez tosco.blend Eu vou editar o material das minhas peças brancas. Eu vou fazer o seguinte... Um, esse material é só isso aqui, ó. Base column branco. E o Emission tem essa cor aqui. Se eu mudasse para verde, a luz ia ser verde e assim por diante. Tá. Duas diquinhas rápidas para vocês. Primeiro, se o seu material é só um Emission e não precisa de mais nada, você não precisa ter esse Node inteiro. Você poderia criar apenas um Node de Emission, que é um shader. Está vendo que ele é verde? Clico, se, é, conecto o Emission na saída do Surface e pronto. Quanto à cor, é, a minha dica é o seguinte, existe um Node secreto aí que é pouca gente usa, chamado Black Body. Eu não vou explicar isso em detalhes agora não, mas isso aqui é um termo usado na ciência para se referir à temperatura de cor dos objetos, de acordo com a temperatura deles. Então, você usa essa expressão, por exemplo, pessoal de astronomia, eles conseguem é, calcular a temperatura de uma estrela, por exemplo, com base na cor que ela emite. Ou então, quando você... Pessoal que mexe com metal, em siderúrgicas, etc. Eles conseguem saber mais ou menos a temperatura das coisas, dependendo do... Se está mais amarelado, laranja, vermelho, etc. É, isso aqui usa muito também na indústria de iluminação, né? Quando você vai comprar uma lâmpada para sua casa, ou quando você vai calibrar o monitor do seu computador, a gente também precisa saber o que é a temperatura de cor. Ah, esse Node no, no Blender... Basicamente, ele vai te dar uma informação de cor que é ah, compatível com a realidade das leis da física. Então, ao invés de você escolher um branco, ou um amarelado ou um laranja né, chutando assim no olho, você pode usar esse node aqui, que vai te dar cores mais realistas, entre aspas. Tá, então, eu vou usar 3000 aqui, vai dar um... Tá vendo que não tá branco? É uma cor um pouquinho amarelada. Se você for aumentando, a, cor, a luz vai tá ficando mais fria, né? Parecido com a né, lâmpada que a gente tem em casa, por exemplo. Esse, esse número que eu estou digitando é, é a temperatura da cor em Kelvin, tá? Se você olhar na embalagem lá, de, se você for comprar uma lâmpada de, de LED, por exemplo, na embalagem eles vão informar esse, esses valores aí. Ok, então é um... Eu gosto mais de escolher a cor das luzes usando esse node, ao invés de ficar escolhendo no olhão, e ao invés de usar um, uma cor RGB, né? Esse número aqui é um esquema diferente. Tá. É, só para vocês verem, então, como é que funciona o esquema, eu vou voltar lá para o meu xadrez render. E agora a cor da luz mudou. Porque os objetos estão todos linkados, a partir do momento que eu editei o material lá no outro arquivo, Nesse aqui já está tudo atualizado, ele já tá com aquela corzinha que eu selecionei lá antes. Ok? Bom, por enquanto é isso. Até mais.